Aí fudeu, hein? Quem tá no nacional tá do meu lado aqui, ó. Vai sair daqui. Nossa, mano. Eu, <risos> eu um pouquinho, Acordei de uma viagem astral. Oh, <risos> <risos> Mano, nós estamos no Rio de Janeiro, tá ligado? Estamos esperando aí um parceiro aí vir aí buscar nós aí, onde a gente está aqui, né? Nós tá dentro de um container, essa nós dentro é da louca. Estou me sentindo um ser humano. Acho que. Pela primeira vez, pelo fato de tá, tipo, curtindo o lugar que você vai. Eu acho que a maior motivação da, da pessoa vencer é ela ser rejeitada. Acho que essa é a maior motivação porque, tipo, brilhando, que homem pra brilhar no que ele quer, é isso. Todos os caras são bons, velho. Tipo assim, eu gosto de, tipo, enfrentar, assim, oposição. Melhor que o porque isso faz com que eu tenha que levar o meu cérebro a um nível além do meu limite, do que eu possa pensar numa batalha. Eu gosto eu acho que é um bagulho da hora, eu me superar no momento. Seria tipo o Vegeta, no momento de raiva dele, ele sempre consegue se superar. E é essa vida aí. Mano, não é uma resposta que eu pensei, eu nunca pensei, tipo, assim, cabeça de MC que não tem visão do que é, mano. Eu nunca pensei que ia estar aqui, de verdade, porque quem começa a batalhar, tipo, sabe, que não... a gente não cria muita expectativa nas coisas, mas é uma sensação única, mano, é né? tipo, o que faz mais especial é pensar que poucas pessoas vão fazer isso, entendeu? É tipo, sei lá, você fazer uma coisa muito, muito especial mesmo, né? tipo, não tem como explicar. ligado? Né? Mano, o que eu deixo de recado véio, é, assim, onde eu batalhava no começo, ele me conhece, eu, eu comecei a batalhar em Taíno, tá leitoria paulista. Eu, eu tipo, também não tinha fácil acesso a batalha, eu batalhava uma, duas vezes por mês, sabe? Mas, mano, se dedica, tá ligado? Faz que não jogamos, porque é de longe e tá aqui hoje também. Se dedica e quando, quando o caminho é mais difícil, quer dizer que você tá no caminho certo. Você joga onde é. você puder, é oportunidade que você tiver, você abraça e não solta. Faz valer a pena. Essa aqui mate no xadrez, aqui questão que sou tipo Zezo, meu futuro é a certeza de um talvez se você não entende, talvez aqui você pensa Jornal, mas pode chamar de caçador de recompensa seu grano tá prêmio, tiro gênio e eu que sou o gênio do milênio Então rapaziada, aqui na batalha do futuro, certo? Ficou uma edição hoje aí um dia antes do cara nacional né, eu e Big Mike resolvemos colar aqui pra dar aquela aquecida nos neurônios, tá ligado? Pelo jeito o bagulho hoje aqui vai ser lindo mesmo Muita fé nos nós. Estamos no Recreio dos Bandeirantes, perto da Praia da Macumba, conhecer aqui a Batalha do Futuro. Vai ter um sorteio aí, talvez a gente participe de São Paulo. Vamos ver qual que é. Acho que vai ser da hora. Só contou MH! Essa aqui é uma batalha de sangue, é a segunda edição, tipo, a batalha em si aqui, que nós fazemos sábado, ela existe há um tempinho, só que a gente mudou o nome, mudou o logo, mudou, aí depois dessas mudanças é a segunda edição. Nós somos a organização, isso daqui é o Aliu? Ali, o MC Aliu, o Flávio MC, MC Luquinha, MC Snow, e tudo isso aqui é a batalha do futuro. Esse é o Big Mike! Porque, moleque, muito fit! Muito fit! É, é. não! tem é. que pode misturar dois marcas marca é. no mesmo, é. Kit, é. No mesmo é. kit! Salve, geral! Eu sou o PDR, família de rua, BH! Estamos aqui na Batalha do Futuro! E é isso, amanhã tem a eliminatória do Grupo F do LG de MCs Nacional 2018, é nós! Cara, pra galera de São Paulo, no futuro, na última passada passado tinha a dizer que amanhã vai ter a seletiva do Grupo F. Tem dois MC nossos aqui, eu só tenho dinheiro para voltar um. Então quem não se classificava tinha que morar no Rio. Então é assim: é tudo do teu trabalho e tu trabalhar pra mim. Parcelar. Pode dar, matando o MC de internet. Afinal do estadual hoje não se repete. E se você não entende a rima, você não compete. E se você quer rimar até mesmo na não se repete. Você fica no quase, porque foi a final. Se depender de mim hoje, você nem passa de fase. Então, você fica na primeira total. Só que na primeira categoria de improvisação. sabe arrimar, né, a moto ir lá pra cama, não disso, e eu tava um dia no banho, mano, jogando uma, uma batida de funk na mão, pá, aí foi saindo bagulho, daí eu fui se interessando mais, pra graça, ah, mano, eu tenho que ver se tem esse bagulho aqui na minha cidade, aí foi aí que eu acabei descobrindo a batalha central, aí eu fiquei sabendo que o Garnet era da minha cidade, falei, porra, maluco, que eu vejo no vídeo é da minha cidade, pá, aí eu fui vindo, mano. O foco é fazer batalhas boas O resto é o jurado que decide Então, Deus, abel João. A sua função é fazer batalha boa Batalha boa você eleva o seu adversário e supera E supera e supera e supera, supera, supera, supera, supera. É. Infelizmente na batalha a maioria vai perder São todos é. bons Então o importante é fazer boas batalhas Boas batalhas é o que dura uhum. na história o resto é história. Eu geralmente costumo falar uma frase da Camila, irmã do indivíduo, tá ligado? Que tem um som dela que ela fala: é, em boa companhia e o que vier é consequência, tá né? ligado? É. Aí, tipo, eu sempre fico tipo, com essa frase na é mente, né? eu tô em boa companhia e o que, que vier. Esse cara que é uma lei não vai ficar, velho. Ah, Você moleque aqui, mano. Da hora, mano. Sou um grande Satisfação, fã dele, namorar, rapaziada. Vou passar na esses rapaziada. dias, né? Dizer, como eu eu Não, é que é, é, é, assim, é a Zica, mano? Ei! Ei, ei, pronto! Rossinha vai pegar fogo! É, é, Rossinha! É a tropa do grupo L! É. Certo? Rossinha é a morra da roupa suja, certo? Imagina esse cara Pra você melhor! Fala, Richota! É você tava quando Não falta alguém? alguém? Onde você, você tava quando era, era ninguém Eu tô indo além, eu vou ir além Se era pra isso que eu tô fazendo jus Rompendo os limites que eu mesmo propus A questão é quem me conduz ou me induz Contei meus passos pra não me perder quando apagam a luz Deixei de lado opiniões, dei meu melhor Tenho muito que melhorar, com certeza, confesso O gosto salgado das lágrimas e suor não é o mesmo Das lágrimas e suor do sucesso E eu tô com os pés no chão e a meta lá em cima Eu vou no um amor criador é, a gente tem que celebrar assim, sacou? Porque tudo isso é uma conquista, com todas as dificuldades, porque tipo assim, são 27 estados, sacou? Num país de dimensão continental, é, pelo menos 200 cidades, tá ligado? Participando desse processo, no mínimo, no mínimo, 2.500 MCs, a gente acredita que tem muito mais, então tipo assim, mano, é uma parada que nem no futebol a galera conseguiu fazer ainda, sacou? isso que a gente tá construindo aqui, saca? isso é bonito pra caralho, a gente tem que celebrar, é um negócio para todos nós aqui. Pronto. Concentrado. Nada mais que isso. O evento vai ser foda. Já foi foda. Não chegou, não. Tipo, o maior orgulho de ter chegado aonde chegou e ainda muito mais será possível. É. Tá sendo tudo sorteado no papelzinho, ok? Então não adianta nem falar depois É porque um enfrenta o outro, tal, tal, tal, não É tudo sorteado, é vocês que decidem Quem tá perdendo o papelzinho aí que deu a sorte, ok? Então vamos lá! Mamute decide, fala mesmo! Mamute voltou pro Big Mike, certo? Agora com vocês, plateia. a Quem começou? Mas o tenha perdido, foi, foi uma experiência que, um, que vai ajudar muito aqui em diante, né? E, mano, tirando uh, o, o resultado do, do batalha, mano, só tenho a agradecer aqui. Foi demais também. Voltar pra casa, chefe. Voltar pra casa. Chefe. Volta pra casa. Yeah, yeah. Volta pra casa. E volta pra casa chefe, ambição dos moleque de quebra Estourar no norte de nave do ano é o que os menor espera Alguns se perdem no caminho pra trampa na esquina ou botar o um cano Pensamento raso pequena, pequeno e afesta muito dos meus manos a rua tem leis e pra sair les é preciso seguir tudo risca Se tu vacilar, já era O inimigo virou estatística, tô suave Trilhei meu caminho longe dos bagulho Eu fiz diferente, trampo pra caralho ali aos meus sou motivo de orgulho Sigo forte, obstinado a ser vencedor, tô no corre Sem temer, eu tenho que me de farda, ou correr Atrás dos malotes focado Pra não ter que passar mais vontade Vou dar pra família uma vida de luxo Antes que o tempo no mundo acabe Motivado por sonhos Fazendo o que amo sem perder a essência Sou mais um que veio de baixo E não aceitou o que puseram na infância Porra